Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dia 12 de outubro de 2018. É o especial Vale Europeu dia 6. E com vocês, mais um Fora de Casa. A previsão nossa para hoje é pedalar mais de 60 quilômetros. De Alto Cedros até Palmeiras, Rio dos Cedros. No hostel Refúgio das Nuvens. Fica comigo que você vai gostar. toda a chuva e com toda a umidade que nós pegamos até o dia 5, eu só fui notar no final do dia 6 que os microfones não estavam funcionando, então esse vídeo vai ficar com o áudio editado a posteriori, vocês me desculpem, mas é o melhor que eu pude fazer. Nos primeiros 10 quilômetros tivemos a companhia do Rio dos Cedros o tempo todo ao nosso lado. Tá gostando do vídeo?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 O Circuito Vale Europeu Catarinense é assim, a gente está sempre pedalando por rios e cascatas, o tempo todo.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 Recebidos cordialmente na casa da família Mengarda, tradicional família de imigrantes italianos de Rio dos Cedros, para um merecido almoço delicioso. O melhor resumo desse dia é o seguinte, os 10 primeiros quilômetros beirando o rio dos Cedros é bem plano. Depois disso a gente enfrenta 15 quilômetros onde estão a maior parte das subidas. E o pedal todo vai computar cerca de 1.200 metros de ganho de elevação. A Cachoeira Formosa é uma das maiores e mais belas quedas d'água do município de Rio dos Cedros. É muito conhecida por possuir cerca de 40 metros de altura, formando uma vista encantadora ao seu redor. Uma pequena cascata completa a beleza do local, onde é possível andar sobre uma imensa placa rochosa até a cachoeira. Está localizada em Alto Palmeiras, a cerca de 40 km do centro da cidade, Hoje o local possui acesso fácil, com estrangeiros. Estrada de chão bem conservada e uma grande área para camping. Nossa sorte e surpresa chegando a Palmeiras estava acontecendo o primeiro dia da vigésima volta de Santa Catarina de mountain bike, com um monte de ciclistas e uma galera super gente fina. Que pena que eu perdi o áudio. De Palmeiras até o hostel Refúgio das Nuvens foram cerca de 9 quilômetros, debaixo de chuva mais uma vez. Pedal concluído, 63 quilômetros, 11,9 de média e 1.197 metros de elevação. Não deixe de assistir os outros dias do Especial Vale Europeu e até o último dia, que vai sair logo logo. Um abraço. A nossa janta, ó, vocês comendo e eu trabalhando. <risos> que linda dura, né? Dá pra ver o sofrimento.